Nova curiosidade sobre os anônimos Você com certeza já ouviu falar de uma organização mascarada intitulada de anônimos. Ela estaria supostamente ligada a uma série de incidentes envolvendo hackers, vazamentos de dados e confrontos com as autoridades. Que tal conhecer um pouco mais sobre ela? 1. Um, primeiro fato sobre a organização é que não existem líderes. O anônimo surgiu em um fórum da internet chamado 4chan. Nos primórdios eram principalmente fãs de anime e games, que se reuniam em total anonimato, de onde surgiu o nome, para compartilhar imagens e fazer comentários sarcásticos. Com o passar do tempo, uma forte comunidade com um sentimento de busca por justiça acabou surgindo no fórum. E foi exatamente a partir daí que os anônimos como o mundo conhece, hoje apareceu. Por conta disso, não há um líder específico para a organização. Em última análise, o Anonymous é um movimento totalmente apartidário e sem líderes, bem como livre de códigos de conduta e ou moral. Alguns membros, no entanto, acabam se destacando, seja pelo engajamento nas discussões ou por provarem suas habilidades como hackers. 2. Por conta dessa natureza livre do movimento, ninguém pode nem irá lhe impedir de sair por aí dizendo que você é um membro dele, nem de produzir conteúdos para a internet e se engajar dentro da comunidade. Entretanto, é prudente saber que nem sempre as pessoas deste movimento atuam dentro dos limites da lei, Muitas vezes, atividades como vazamento de dados, invasão a servidores e base de dados do governo pode ser considerada crimes cibernéticos. E se, de alguma forma, você for pego em flagrante, atuando diretamente nessas operações, você pode ter problemas com a lei. 3. Os membros da organização utilizam diversos mecanismos para proteger seus computadores e equipamentos. Aqueles que participam das discussões e atuam nas atividades dos anônimos precisam utilizar várias camadas de proteção para esconder suas verdadeiras identidades. A maioria dos contatos se dá por um protocolo de comunicação conhecido como IRC, reforçado por vários sistemas de encriptação de dados para que ninguém corra risco de ter sua identidade real vazada por outros membros ou eventualmente descoberto pelas autoridades. Na maior parte do tempo, mesmo os membros que desafiam a lei o fazem por um bem maior como a divulgação de informações de relevante interesse público ou investigação de fraudes envolvendo governos. Mas, novamente, é muito difícil saber com quem você está lidando dentro de um movimento anônimo como este. 4. O anônimo é bastante conhecido por ataques cibernéticos, como os famosos DDoS, um tipo de ataque que derruba servidores enviando um excesso de informações para ele, causando uma sobrecarga. No entanto, nem todos os membros do movimento possuem o conhecimento informático necessário para realizar esse tipo de ataque, bem como os outros mais complexos. O que acontece é que muitos dos membros acabam cedendo seus computadores como bots. Na prática, poucos membros que realmente atuam como hackers se apropriam das máquinas de outros membros, controlando-as e utilizando-as para enviar informações ao mesmo tempo para servidores comandados por governo grandes empresas, etc. 5. Em meados de 2010, um software conhecido como Apex começou a combater sites conhecidos por hospedar conteúdos grateados, como filmes, jogos e licenças gratuitas. Foi nesse momento que muitos membros do Anonymous, que já se encontravam fora dos servidores de comunicação, voltaram à Ativa. Juntos, eles causaram mais de 530 horas de paralisação em websites ligados a empresas de proteção e controle de direitos autorais. 6. Também em 2010, o governo americano decidiu dar um forte golpe na Wikileaks, site que havia tornado público mais de 500 mil documentos sigilosos dos Estados Unidos. Como retaliação, os Estados Unidos forçaram a PayPal, principal site de pagamentos online, a cortar todo o suporte da Wikileaks, causando transtorno ao seu funcionamento. Em resposta, membros da Anonymous se mobilizaram para derrubar servidores ligados ao PayPal e para tanto construir uma rede imensa de bots, contaminando os computadores de milhares de internautas no mundo inteiro sem o consentimento deles, utilizando um vírus de computador. Ao todo, estima-se que o Anônimos tenha causado um prejuízo de 5,5 milhões de dólares ao PayPal. Por conta dessa atividade ilícita, 14 pessoas foram consideradas culpadas pelo governo americano depois que a empresa enviou ao FBI o IP dos hackers. 7. Com a grande maioria dos grandes hackers presos ou fora de cena, o Anônimos precisou se renovar e a nova geração que entrou nem de longe causou tanto o alvoroço quanto o interior. Logo após a captura de um dos maiores nomes da organização, Sabu, os participantes dos chats IRC passaram a não confiar mais uns nos outros, e a maior parte dos hackers passou a atuar de forma solitária, com ações dispersas. Recentemente, um grupo de membros da Anonymous tentou se enganjar em divulgar uma lista de membros do Ku Klux Klan, mas o resultado não foi tão positivo, já que a maioria dos nomes revelados eram, na verdade, de racistas totalmente abertos, que sequer se esforçavam em esconder o preconceito. Além disso, algumas pessoas acabaram sendo injustamente acusadas de fazerem parte do grupo racista, como aconteceu com o cartunista Ben Garrison, para que parecessem conter mensagens antissemitas. 8. Como já foi dito, qualquer um pode se juntar à organização. O Anônimos não tem exigência quanto aos seus integrantes. Qualquer um pode se juntar a eles. Ainda assim, os próprios integrantes sugerem que antes de entrar no grupo, você se filie a um grupo ativista menor permitido dentro da lei. Se quiser ser membro dos Anônimos, eles ensinam como criptografar seu computador para manter o máximo de privacidade possível. E só após isso, entrar em contato com eles, utilizando conversas criptografadas. 9. Manifestações presenciais e ataques virtuais passaram a orientar as ações do coletivo e se dividiu em células de atuação. E hoje se organiza sobre uma filosofia de defesa da democracia e liberdade individual. Uma subdivisão latino-americana do grupo chamada Ethersec possui além de hackers, advogados, jornalistas, professores e até filósofos no grupo. Os ativistas explicam que discussões filosóficas, compreensão de contextos e articulações com o público são tão importantes quanto o vazamento de dados.